Digo-vos em verdade que dali não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 26. Foi com emoção que, cerca de zero hora, deixamos o pavilhão indiano atendendo ao chamamento de nosso paternal amigo por intermédio dos dois canalejas. Até então, não saíramos jamais à noite. A disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha-nos o dever de nos recolhermos às seis da tarde, não sendo permitido jamais ao interno a permanência fora dos muros do seu albergue depois dessa hora. Somente o diretor do departamento poderia ordenar uma exceção, e muito raramente era que o fazia, e unicamente para fins de instrução. Os locais por onde transitaríamos até o bairro da vigilância, assim como os demais núcleos e departamentos, não se encontravam, no entanto, em trevas, mas aclarados por um sistema de iluminação a que nenhuma outra concepção gênero pudéssemos comparar. Não compreendíamos qual a natureza dessa luz que se estendia através das alamedas imensas, contornadas de arvoredos, recobertos de neblinas. Mais tarde, no entanto, chegamos à dedução de que seria a própria eletricidade condicionada de modo favorável ao ambiente astral. O que era certo é que esse fulgor, não obstante sóbrio, discreto, irisava-se ao sereno, produzindo efeitos cristalinos muito apreciáveis, mesmo belos, sobre a estruturação nívea local. Aguardava-nos um veículo dos que comumente usavam os internos para giros locais. Ao chegarmos, todavia, à sede da vigilância, vimos que enorme caravana se dispunha a partir, enquanto milicianos e lanceiros a integravam, zelando pela tranquilidade geral. Durante algum tempo sentimos deslizar suavemente, sem que adviesse qualquer incômodo. E tanta naturalidade que, de forma alguma, daríamos conta da verdadeira natureza do meio de tração. Subitamente estacava o veículo, enquanto, atencioso, um vigilante nos convidava a descer, o que fizemos curiosos e satisfeitos. Encontrávamo-nos em vasto pátio cercado de possantes muralhas, o qual, apesar do adiantado da hora, apresentava grande movimentação de transeuntes, desencarnados e até de encarnados, conquanto se apresentassem estes apenas com suas configurações astrais, enquanto os corpos materiais jaziam descansados em seus leitos, entregues a sono reparador. Ao fundo, o edifício imenso, fartamente iluminado, Todo branco e lucilante à claridade de possante lampadário, afigurou-se-nos hotel ou repartição pública destinada a expedientes noturnos. Na verdade, tratava-se apenas de um apêndice da colônia, aldeamento necessário à variedade de serviços afetos àquela nobre instituição posto de emergência móvel de que falara o chefe de nosso departamento, e o qual não nos era totalmente estranho, por dele ouvirmos referências no caso de Margaridinha Silveira. Milicianos da legião postavam-se de sentinela nos portões de entrada, ainda contornando a vigilância pelos arredores. Cada grupo de caravaneiros possuía nesse edifício dependências particulares, onde estabeleciam gabinetes de trabalho. Chegando ao local reservado a Teócrito, observamos resumirem-se si tais dependências em um gabinete de trabalho com aparelhamentos variados, já conhecidos da colônia, e um pauratório secreto. Teócrito reuniu Romeu e Alceste e... Enquanto nos fez sentar nas confortáveis poltronas que guarneciam a anticâmara, entregou-lhes dois endereços diferentes, observando Há cerca de duas horas que estas damas, cujos endereços os confio, conciliaram um sono reparador. Trazei-mas aqui, depois de prevenir-lhes o corpo físico com reservas magnéticas. por Porfiai por trazerdes com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Todavia, não é indispensável esta última recomendação. Forneceu-lhes auxiliares retirados da guarnição do próprio posto e milicianos para as garantias necessárias, despedindo-os com animadoras palavras. Em seguida, voltou-se para nós e, sentando-se ao nosso lado, iniciou conosco animada palestra. Sentíamos-nos grandemente satisfeitos. A presença dessa atraente personagem, cujas atitudes democráticas tanto nos desvaneciam, infundia em nosso imo tão suaves e benévolas impressões que nos confessávamos revivecidos e encantados. Natural timidez, no entanto, inibia-nos dirigir-lhe a palavra antes de sermos interpelados. Ele, porém, lendo em nossos pensamentos as ânsias que flutuavam, não se fez esperar, vindo ao nosso encontro com esclarecimentos utilíssimos, bondoso e sorridente. Bem sei, disse ele, a interrogação que desde hoje à tarde vos excita a curiosidade, louvável curiosidade no caso vertente, porquanto vejo irradiar de vossas cogitações o desejo nobre de aprender. Enquanto esperamos o regresso dos meus caros discípulos em missão, Aproveitamos o ensejo para pequenas observações. Estou ao vosso dispor. interrogar me Foi Mário, como sempre, que se atreveu, pois, como sabemos, agitava-se todas as vezes que ouvia referências à terra e aos renascimentos em seus procênios. Poderíamos saber, caro mestre, o que foram fazer à terra os vossos discípulos? Sim, meu amigo nem eu aqui vos traria senão para proporcionar-vos algumas observações a respeito dos nossos trabalhos de pesquisas. Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel e a um lugarejo do Nordeste Brasileiro, locais onde a penúria do infortúnio atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados. A procura de duas irmãs nossas cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretérito, as quais, no momento, procuram erguer-se moralmente através de existência de severos testemunhos de arrependimento, resignação, humildade, paciência. Meus discípulos atrairão seus espíritos para aqui, uma vez que seus envoltórios materiais estão mergulhados em sono profundo e reparador, graças ao adiantado da hora. Aqui, Entraremos em entendimentos sobre a possibilidade de se tornarem mães de dois pobres internos do manicômio, cujo único recurso a tentar, no momento, a fim de se aliviarem, será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor, pois só aí conseguirão libertar-se das deprimentes sombras de que se contaminaram. Pelo que vimos observando, esses infelizes renascerão em condições assaz embaraçosas. Interveio Belarmino, impressionado. — Realmente, irmão Belarmino — continuou — encontram-se em situação tão desfavorável que, antes das experiências mesmas que deverão repetir, uma vez que a elas se furtaram com um suicídio consciente perfeitamente responsável, só poderão animar em um voltório carnal enfermiço meio deturpado, no qual se sentirão tolhidos e insatisfeitos através da existência toda. Assim, de posse de tal envoltório com o qual se afinaram pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na Terra, interrompida antes do tempo justo, pelo suicídio. Dessa forma se aliviarão dos embaraços vibratórios que se criaram e obterão capacidade e serenidade para repetir a experiência em que fracassaram. Mas isto implicará uma segunda etapa terrena, ou seja, nova reencarnação, como será fácil depreender. Temos já consultado várias damas em outras localidades análogas se se prestariam de boa mente a caridade de aceitarem filhos doentes por amor ao bem e respeito aos sublimes preceitos da fraternidade universal. Infelizmente, porém, nenhuma delas possuía princípios de moral bastante elevados a fim de aquecer em serviço à causa divina com abnegação, voluntariamente. A volta ao mundo das expiações daqueles sofredores, em vista disso, sofria delongas quando urgia proporcionar-lhes alívio por esse meio supremo. Então a direção-geral do Instituto enviou-nos dados sobre as duas senhoras já mencionadas, capazes ambas de enfrentarem a espinhosa missão, por devedoras de grandes reparações às leis da criação. Suponhamos, irmão Teócrito, que se recusem. Ao Vitrei, fiel ao azedo pessimismo que me não deixar ainda. Não será provável, meu caro Camilo, uma vez que se trata de duas almas bastante arrependidas de um mal passado e que, atualmente, humildes e ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício e abnegação. Estou incumbido de convencê-las a aceitarem de boa mente a melindrosa e heróica tarefa. Todavia, se se recusarem, a divina providência encarnada na lei que rege o plano das causas estará no direito de impor-lhes o mandato como provação no serviço de reparação dos maus feitos passados, pois ambas são espíritos que, em antecedentes existências planetárias, erraram como mães furtando-se criminosamente as sublimes funções da maternidade, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais em preparo para espíritos que delas deveriam renascer, alguns em missão brilhante, e descurando-se lamentavelmente dos cuidados e zelos aos filhos que a mesma providência desconfiara de outras vezes. Agora, imersas nas trevas dos crimes que cometeram contra a divina legislação, por menosprezarem a natureza, a moral, o matrimônio, os direitos alheios e a si mesmas, encarceradas, uma na solidão de uma ilha de onde jamais poderá escapar-se, outra na aspereza de um sertão inclemente, ao invés de filhos missionários... Inteligentes, considerados nobres e dignos no plano astral e, por isso mesmo, úteis e benquistos, que os seriam forçosamente na sociedade terrena, terão de espiar os infanticídios passados, debruçando-se sobre miseráveis berços onde gemerão, rangendo os dentes, outros espíritos, agora culposos, reputados grandes condenados no plano espiritual transformados pelo renascimento expiatório em monstrengos repulsivos, aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães. Amorosas, pacientes, resignadas, prontas para o sacrifício em defesa do fruto de suas entranhas, por mais desarmonioso que seja. Após penoso silêncio, em que todos nós, raciocinando angustiosamente, nos perdíamos em conjecturas confusas, adveio ainda Pelarbeno, justificando o antigo renome de professor de dialética. Dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos, como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Sim, é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo. Mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Geralmente, tal acontece não só a suicidas, como também aqueles que faliram no seio da família, levando, de qualquer forma, o desgosto aos corações que os amavam. O suicida, porém desrespeitando o seio da própria família ao infringir-lhe o áspero desgosto do seu gesto, ultrajando com o menosprezo de que deu prova o santuário do lar que o amava, ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar afim, colocou-se de qualquer forma na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea fora do círculo familiar que lhe era grato. Existem casos, não obstante, em que poderá voltar em ambiente afetuoso se possuir afeições remotas que se encontrem novamente presentes às experiências terrestres na época em que haja de reencarnar e se estas consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. De qualquer forma, porém, renascerá em círculo favorável ao gênero de provação que deverá testemunhar. Casos outros não raramente se verificam, são os mais dolorosos, em que terão de reiniciar o aprendizado carnal, a que se furtaram, entre espíritos inimigos, o que será muito pior do que se o fizer entre estranhos, simplesmente. Acresce a circunstância de que todas as criaturas são irmãs, pela sua origem espiritual, e de que a mister de que tais coisas se verifiquem sob a sublime lei de amor, que deve atrair e unir indissoluvelmente, todos os filhos do mesmo Criador e Pai. Entrementes, davam entrada no singular gabinete dois infelizes asilados do manicômio, amparados por auxiliares de Irmão João. Passaram tristemente, parecendo alheios a tudo que os cercava, o olhar vago e indeciso, tardos os passos, expressões de angústias indefiníveis. Conduzidos ao pauratório, foram ali introduzidos por Teócrito, desaparecendo de nossas vistas. Escoaram-se alguns minutos. Os assistentes de Irmão João aguardavam novas ordens na própria sala onde nos encontrávamos, conservando respeitosa atitude. Não nos atrevíamos a emitir sequer um monossílabo. O silêncio dominava o vasto ambiente do posto singular, e vago temor inibia-nos prosseguir na conversação. De súbito, movimentou-se o exterior como se algo de muito importante se passasse. E Romeu e Alceste e Carlos e Roberto, com alguns mais auxiliares, entraram no salão conduzindo duas senhoras, duas mulheres de humílima condição social, ladeadas por lanceiros, Quais prisioneiras de grande responsabilidade? Curiosos, examiná-las. Uma franzina delicada, parecendo enfermeça e frágil, aloirada, refletindo em seu físico astral os trajes a que se habituara na existência objetiva diária, era portuguesa e não contaria senão 18 primaveras, tudo indicando tratar-se de uma recém-casada. O marido o acompanhava, humilde e respeitoso. Era um pescador. A outra, trigueirada, vivaz, espantadiça e nervosa, revelava-se imediatamente como brasileira, fazendo lembrar o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos esparsos nas espáduas, bem pronunciadas as maçãs do rosto, a expressão enigmática nos belos olhos cavados e luzentes, nos quais as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amarguras. Encontrava-se só. Não era casada. O ludíbrio de um sedutor abandonara à mercê dos acontecimentos oriundos de um amor infeliz, mal conduzido e profanado pela traição masculina. Numa sociedade que não perdoa a mulher, o deixasse enganar pelo homem em quem depositou confiança. Soubêmbolo mais tarde, penalizados. Os três eram como que protegidos por tenuíssimo envoltório que se diria de cristal, cuja forma correspondia exatamente à da silhueta que traziam, e dele se desprendia estreita faixa luminosa, estendendo-se alongando-se como se estivesse atada ao tronco de prisão invencível. Nota da Médium. Trata-se do revestimento de fluidos vitais próprios de todos os seres vivos e do cordão fluídico que une o espírito ao corpo material durante a encarnação, respectivamente. Teócrito acolheu-os bondosamente e, tratando-os com imensa ternura, fê-los penetrar os gabinetes do paulatório, onde já se encontravam os pupilos de irmão João. Em seguida, nos surpreendemos com a presença do próprio irmão João, que se aproximara sorridente. Levantamos-nos respeitosos e emocionados à sua passagem, dele recebendo o cordial cumprimento. Penetrou com Teócrito no paulatório, e o silêncio caiu novamente no salão. Conquanto ali nos encontrássemos para instrução, não assistimos ao que se passou em secreto entre os obreiros de Jesus e os delinquentes necessitados de redenção. Hoje, porém, traçando o esboço destas memórias, trinta anos depois destas cenas se passarem, poderei esclarecer o leitor quanto ao dramático episódio desenrolado naquele augusto recinto que então nos era vedado, pois...